Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem? Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o projeto Jeová Rafa. <música> Jeová Rafa quer dizer o Senhor que Sara ou o Senhor que Cura. É um projeto com finalidade a prestar assistência a pessoas com câncer. Para quem não sabe, em 2011 eu tive câncer. E eu me lembro que eu ia fazer as sessões de quimioterapia, com um carro novo, um carro de luxo, carro do ano da época, né? E eu me lembro que eu ia com, com um balde, vomitando dentro do carro, com ar-condicionado, com conforto, e aquela situação era muito horrível, era muito cansativo, e eu me lembro que eu via pessoas indo de ônibus fazer quimioterapia, e na época eu imaginava, eu pensava, eu dizia para Deus, Deus, como que essas pessoas aguentam se eu estou aqui no conforto de um carro de luxo? vomitando, e essas pessoas que estão indo de a pé, de madrugada, de ônibus, como que elas aguentam? Então hoje, graças a Deus que eu estou curado, eu pedi a Deus, né busquei sabedoria em Deus, discernimento em Deus para poder criar esse projeto, para poder dar assistência a essas pessoas. Com esse projeto nós temos a intenção de dar apoio psicológico, é, ajuda espiritual principalmente, né dentro do possível ajuda financeira. É, com cestas básicas e também levar as pessoas para fazer as sessões de radioquimioterapia, pegando o endereço das pessoas e nos dias específicos buscar a pessoa em casa, né, levar para o hospital e consequentemente levar para casa novamente. Então se você conhece alguém ou talvez se você está passando infelizmente por essa situação terrível você pode entrar em contato conosco para que de alguma forma a gente possa trazer algum tipo de alívio para você. Isso não vai gerar nenhum custo para você. Nós queremos fazer isso com amor. E também, principalmente, nós queremos ajudar também com o apoio espiritual, né, através da palavra de Deus, ensinando. Porque infelizmente, meus amigos, infelizmente, muitas pessoas vão vencer essa, essa doença e muitas não. E para aquelas pessoas que não vão conseguir vencer essa doença, que vão partir para a eternidade... O principal para quem vai partir para a eternidade é que possa partir com Deus, salvas em Cristo Jesus. Por isso, se você conhece alguém ou está passando por essa situação, entre em contato conosco. E também se você deseja ser um colaborador, seja de qualquer natureza, entre em contato conosco também e a sua ajuda vai ser muito bem-vinda. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Tchau, tchau.